Esse vídeo é com base na minha experiência atualmente em 2022, porque eu pretendo sair de Angola. É com base nas minhas dificuldades e as dificuldades de vários angolanos. Para muitos angolanos ainda não perceberam o que está acontecendo nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, há uma demanda grande dos angolanos que querem sair desse país devido à falta de emprego e devido. Ao não reconhecimento dos diplomas Quando a gente termina de estudar Mas saiba agora as dificuldades Que todos os angolanos sentem têm, Quando pensam, quando fazem Quando começam a preparar A levantar-se para sair de Angola Meu nome é o Wilson Fofinho, Mais bonito de Angola Seja bem-vindo ao meu canal no Youtube para você que é novo se inscreva, para você que é antigo já sabe, coloca like, comenta e compartilha, vamos falar hoje da dificuldade dos angolanos, por que é tão difícil por que é tão difícil mesmo sair de Angola, isso não é, não é uma metáfora, é mesmo difícil sair de Angola vou falar para uma, uma das coisas que de cara já de cara é difícil, passaporte em Angola terá o passaporte, é caro passaporte era 4 mil kwanzas, 4 mil kwanzas, não, passaporte era 3 mil a quatro mil quanzas. para nós é pouco, né? Assim, entre aspas, dá para conseguir devido ao tamanho do, do passaporte. De repente, o passaporte mudou para 31 mil kwanzas. Meu Deus, olha, quatro para 31. Ainda que você não entende como é que a moeda angolana como é que ela funciona, você já está a entender que ela dobrou, o triplo, o quadrúplo e o não sei o que você falar, triplo. mas é isso. Então sabe que para nós, os angolanos, o passaporte é caro. Olha, olha a frustração que acontece. Para além de ser caro, demora meses, demora anos. E é isso, demora anos. Tem gente que há tá dois anos a história do passaporte. O passaporte de Angola demora muito tempo para sair. Mas se você recorrer à corrupção, põe a, a, a correr a alguém que trabalha na imigração, que, conhece, que trata desse documento, o teu passaporte sai um dia, sai em uma semana, às vezes sai em um mês. Eu não entendo porque a demora do passaporte. Meu, tem gente que demorou ou esperou três meses. Outros esperaram, no mínimo mesmo, se você não tem família aí, não tens conhecido ali, meu irmão, são três meses que teu passaporte vai demorar, no mínimo. E te garanto que se você não se manifestar, o teu passaporte pode fazer um ano, pode fazer dois e meu irmão vai ser, vai ser esquecido no sistema e nunca vai sair de Angola eu não entendo por que o Estado Angolano é tão difícil assim, isso não é o fim olha, primeira coisa o passaporte quando alguém quer, quer, emigrar, quer viajar a primeira coisa que pensa é vou tratar o passaporte, fica frustrado na documentação, fica frustrado mas fica mesmo frustrado não só na documentação, fica frustrado também no valor, meu Deus olha, não, não ficando pelo passaporte uma coisa muito simples, o voo, olha, você já esperou um ano, dá <risos> desculpa, você já esperou um ano, né, o passaporte saís, não tem influência, já esperaste dois, uh, ou então esperar seis meses, né? vai ter que ainda se deparar com uma coisa muito difícil, que é o alto valor dos voos, meu, para viajar para Portugal, às vezes chega a 300 mil, 400 mil, para viajar, qualquer parte do mundo que não, seja, que não seja Angola, até em países africanos. Eu acho que é, um, dos, um dos países mais baratos para sair, que dá para ir a pé, é Congo, hum, Namíbia e a Itaí e apenas fronteiras, temos fronteiras que fazem parte com Congo e Namíbia. Mas é isso, quando o angolano vai para a tarde, vai para o TAC, vai para outras outra agência de viagem, cara ele fica surpreendido, mas muito surpreendido com o valor do preço dos voos valor que chega a 500 mil quase, valor que chega a, a 400 valor que chega a 600, tem voos de 800, tem voos de 1 milhão mil porque a nossa, a nossa moeda não é valorizada cara, é frustrante sair de Angola por isso é que quando alguns saem de Angola ficam muito feliz e não querem mais voltar para cá isso é a pura verdade alto preço Altíssimo preço nos valores de voo, meu Deus, não poderia ser tão alto assim. O passaporte já demora, já demora para sair. Os voos já demoram para sair, e ainda mais quando tens o passaporte. Vais para tratar o, pagar o voo, encontras alto e, e, e o mais estressante. Isso eu estou a falar é de realidade. Isso é tipo de nenhum desabafo. Do de gosto São muitos fatores que levam os angolanos a sair é, a terem muita dificuldade, mas eu estou aqui a falar aleatoriamente. Eu vou falar de uma coisa que é a base: tens o passaporte. Se saber quanto é que é o preço, vai se deparar com uma coisa. Queres entrar para um país que emitem o visto? Meu, é como se é uma nuvem grande aqui. Há uma grande dificuldade para o Angolano tirar visto para Brasil, tirar visto para Portugal, tirar visto para a França, tirar visto para, para o Congo. Eu não sei, mas é muito difícil. E uma coisa aqui que não faz parte do vídeo. Vocês sabiam que os congoleses eles vêm para Angola para fazer dinheiro para depois viajar para a França? Sabe por quê? Porque aqui é uma facilidade para eles fazerem dinheiro. De que jeito? Eles abrem cantina, arranjam o telefone, primeiro estragam o telefone e arranjam o telefone. Dizem que uh, o Congo tem uma parte que está em guerra, por isso é que eles podem vir para cá. Mas quando eles vêm para cá, eles são muito livres, eles são meio que trabalhadores. E assim que conseguem, fiquem 4 a 5 anos, eles vão para a França. Eu uma coisinha que não estava a fazer parte do vídeo, mas eu achei isso interessante falar para você que em Angola para você que não, hein? saiba isso é, é isso, a dificuldade de obtenção de visto O visto aqui em Angola, para para quem quer sair para Portugal, tem muita dificuldade Aqui em Angola as coisas difíceis de, de obter, de se conseguir, é mesmo necessário Eu não sei se o está seco Ela não está entendendo, ultimamente o está muito seco Dizem que é rosa e quando fica seco, fica feio Tá bom. Quando vais para o consulado de Portugal é, A emissão de visto Tu tratas todos os documentos Consulado de Portugal, Irlanda, França, Portugal né? Como já disse, Estados Unidos, Canadá Qualquer país, cara Tu vais ter uma grande dificuldade Tem, tem consulados que O visto sai, demora um ano E, e ainda assim vai ser negado é Ainda assim vai ser negado Tem ali a dificuldade de obtenção de visto não, não, Nós não entendemos o porquê E quando queremos emitir o visto Somos barrados é, a dificuldade está no barramento, é muita, também na burocracia. Há muita burocracia para se conseguir o visto. Ninguém sabe o porquê, e mesmo obtendo o visto, te fazem muitas perguntas, tu respondes exatamente igual. Mas para alguns, é, é um número elevado de pessoas que são barradas no visto. Tem que ter, às vezes, padrinho na cozinha. Para você que não sabe o que é padrinho na cozinha, é ter alguém conhecido ou influente em qualquer área que você queira que há uma dificuldade em obter ou há uma demora para obter aquilo, não importa se é emprego, não importa se o documento. Mas eu não quero enrolar muito o vídeo, eu vou falar de uma coisa, é, os países em que não há visto para que a gente possa entrar, que poderia ser o ali. já não vou tratar mais o visto, não, olha, tem uma outra que é qual? Por sei é que o título do vídeo é por que é tão difícil sair de Angola Não fazer que não é possível. Há alguns aqui que são muito negativos. Eu não sou negativo, eu gosto de positividade e eu gosto de ver a realidade quando uma coisa não dá certo. A realidade, não que é negativo, não vai dar certo, não vou conseguir, não. A realidade, tá? Tudo está na tua cabeça. Países que uh, nos entram sem visto, para nós, são países às vezes de África. Olha aí, pensei que ser que tá São países às vezes de África em que o nível de vida já é igual ao nosso, então, não há muito interesse para ir para esses países. O outro Outra é igual. É, não é claro que sair para um país em que lá o é visto né, é liberado e, e tudo mais, o país não foge muito da realidade Foge muito daquilo que eu contexto de Angola Foge muito e não sei, mas foge muito Mas é isso, eu queria que você se inscrevesse Visse os outros vídeos Porque o canal está cheio de vídeos bons O canal está crescendo. crescer Comenta e compartilha Me diga lá qual é o país em que você quer emigrar Qual é o país em que você quer viajar Qual é o país em que você sente-se assim Meio que... Olha, esse país eu vou. Uma coisa que eu queria falar para o pessoal aqui, para alguns não sabem. Assim, eu estou aprendendo inglês sozinho, porque meu sonho é de viajar para os Estados Unidos. Então, é, eu digo assim para você que é imigrado. Você que é imigrado, se quiser ir para a França, luta para aprender francês. Se quiser ir para Portugal, é, melhorar. Não, Portugal não é preciso. Até o nosso português cá de Angola, tu que me ouviste até aqui agora, tu notaste que o meu português não é tipo do de, de, de, português de Moçambique. O nosso português é diferente. Um brasileiro até hoje não consegue nos ouvir porque dizem que a gente fala rápido. Dizem que a gente tem um português mais rápido. Mas não sei, né? É isso. Olha, é assim, pessoal. Você que chegou até aqui, não é difícil sair de Angola. Não é? Não é, não é impossível. Não é possível. Não é, impo... não é impossível sair de Angola. Não é impossível. É possível. Porque é impossibilidade. Porque o não. Porque certas coisas estão na nossa cabeça, mesmo a gente receber assim, de olhar. Podem debarrar hoje, se algo persistente, A vida tem que ter portas que vão se fechar para você, que, se abrir, que vão se abrir quando você bater pela segunda vez. A vida é assim. E tem portas que a, a, o abrir primeiro é na nossa cabeça. O abrir primeiro é nas nossas amizades, nosso contexto, conhecer pessoas. Então é isso, não vou enrolar muito vídeo. Se inscreva no canal, eu vou dizer novamente. Meu nome é... Eu não sei por que eu falo meu nome é urso, que eu sei que eu sou bonito. Eu sei. Mas eu não, não sei por que eu falo isso. Mas é isso. Se inscreva, fica por, aí. Ficamos por aqui. Vemo-nos nos no próximos vídeos. Não sai daqui sem colocar like. Não sai daqui sem colocar like. Clica aqui. Aqui tem outros vídeos. Tem outros vídeos. Clica aí. Vai ver vídeo. Vai ver muitos vídeos. Se inscreve. Muito, muito obrigado. Amizade. Você sabe.